Olá Brasilzão, olá queridos amigos do canal Mais Brasil do programa Entretenimento O programa Entretenimento traz assuntos de todos os aspectos, né? Semana passada nós tivemos assuntos sobre os caribeiros. Hoje nós estamos trazendo assuntos espíritas Estamos aqui no IMA, Instituto do Além João Berbel, tá aqui do meu lado, essa figura Mas você já se inscreveu no nosso canal? Você não se inscreveu ainda? O oh, rapaz... Se inscreva no canal Mais Brasil, ative o sininho para que você possa receber as nossas notificações. Hoje, na cidade de Franca, essa capital do calçado, uma cidade maravilhosa. Tudo bem, João? Tudo bem, Sardinha. Para mim é um prazer receber aqui no Instituto de Medicina do Além. Para nós é uma alegria muito grande, é um prazer muito grande e prazer conversar com seus ouvintes também, né? Esse pessoal maravilhoso, né? que te assiste, né, na, na, das épocas da, da TV, né, da TV maior, maior faz que beleza, né, rapaz, que, maravilha, beleza. que maravilha, né. Faz algum tempo que eu não vim aqui em Franca, Franca é. Catadinha é bonita. Mas né? tudo passa, né, Sardinha? Tudo passa. Nós vamos envelhecendo, Vamos lapidando as nossas almas, é, não é, João? É. A gente lembra né, das suas viagens, não fazendo é aquelas programas maravilhosos, né, levando o público aquele centro espírita lá no fundinho das roças, é. que as coisas eram danadas, as coisas mais simples, né que o pessoal lá ah, da, é. da, da grande São Paulo, o pessoal das grandes cidades, não sabia que existia, né? Exatamente. Mas para mim é um prazer muito grande receber você aqui. E eu aqui é que agradeço por ter essa oportunidade mais uma vez, hoje eu vim com a minha esposa Solange Para conhecer o Instituto do IMA João, eh, vamos falar um pouquinho eu, sei, eu, eu, eu fiquei sabendo, mas agora eu quero a constatação Que você fez um trabalho excepcional no IMA No que se diz respeito ao tratamento da pandemia O tal do Covid-19 Me fala um pouco disso, irmão Pois bem, Sardinha Realmente nós estávamos no o nosso hospital preparado, né? esperando, aguardando papéis, agora estão estamos aguardando até hoje, né, para poder atender o paliativo. Né? O paliativo, para quem não sabe, são aquelas pessoas que foram desenganadas dos médicos. Então a gente queria, com a espiritualidade maior, com o tratamento extensivo, é, tratar dessas pessoas, se a gente conseguia recuperar, essas pessoas, né? Porque a gente está acostumado com muitas pessoas em tratar com doutor Alonso, que estava nessas situações, tinha poucos meses, poucos dias de vida. Então o nosso trabalho era esse, mas ia aparecer nesse meio de tempo e a epidemia. Só que naquela época ninguém sabia como é que se fazia com a epidemia. Né? Pois bem, aqui Franca precisava de um hospital de campanha. Como nós tínhamos aqui sem leitos a dispor disponível, né? Estavam preparando para isso né, Para fazer o nosso hospital né, nós estamos é um hospital hoje até 50 leitos É de pequeno porte Acima de 50 leitos é de grande porte Então nós estávamos preparados Para fazer isso aí Aí veio a pandemia e nos procuraram E nos deram um determinado prazo Para que a gente pudesse Adequar para poder atender Então deram aí 20 dias de prazo para a gente é preparar a equipe médica, porque naquela época você não sabia é, como é que funcionava, como é que você ia tratar. Você sabia que você tinha que equipar o, o, os médicos, fazer, mas você tinha que preparar enfermeiro, você tinha que preparar o pessoal todo para poder lidar. E com essa epidemia já havia muitos profissionais se fictando, que franca, morreram vários aqui no hospital local, né? E nós preparamos esses 20 dias preparando essa equipe. Aí nós iniciamos o nosso trabalho. Né? Uh, nesse meio de tempo, você lembra que nós tínhamos ganhado uma aeronave? Sim. Você sim, lembra? É. Nós a ah, trocar, você fazer viagem longas? Sim sim, <risos> sim, sim. Lembra é. disso? É né? Exatamente disso. Então, aí o que, que acontece? Nós tivemos que vender tudo na esperança que eles viessem ressarcir o Hospital da Caridade. Só que foi tudo muito diferente. Nós vendemos o que tinha, o que não tinha, Endividar, endividamos bastante para poder abrir hospital para poder atender o coronavírus, né? E fizemos um trabalho fantástico. Vamos colocar, nós não tínhamos grupos geradores, não tínhamos é, compressores, bombas de vácuo e tínhamos que equipar, tínhamos o tratamento, tínhamos é, três CTI, mas para poder ler a leitos que era considerado leitos zeros, né? Sim. Leitos de emergência, se caos nós precisássemos, né? Pois bem, fizemos o trabalho na esperança que a prefeitura viesse a nos pagar. E o que que aconteceu? Ali virou aquela confusão toda danada, o prefeito é, não pagou nós, é, fizemos um contrato primeiro de seis, seis, seis... é... de 600 reais por mês, tá? Era o nosso primeiro contrato. 600 mil reais. É, 600, é, 600 mil reais. 600 mil reais, né? Que era para atender 20 leitos, tá? É, com mais ou menos 50 profissionais porque tem que ter é, o giro, Sim, e o tem giro. Que ter, né? então o que, que acontece arrumamos tudo direitinho, com medicação, com tudo na hora que passou os 20 dias que nós, nós já tinha feito o contrato com eles eles não assinaram o contrato passou-se mais 10 dias, foi assinar sei que nós ficamos desconhecidos aí na média que foi assinar é, 36 dias depois Meu esses 36 Deus dias depois Vence-se o a mandato do prefeito, entra outro e a gente quer ver navios. Então ficamos aí com a dívida de aproximadamente 600 mil reais, tá? E quando eles fizeram o contrato para nós, que veio o contrato da prefeitura, já com o hospital cheio, já dentro que apoiar de gente, certo? O contrato veio de 400 mil. Meu Deus. Aí gerou aquele desconforto todo, como que eles pagavam mais para o hospital daqui, pagavam menos para nós, eles criaram uma forma lá, para nós, mais de 200 mil, né? É, esses 200 mil eram 50 mil por mês. Então, seria 450. E eu ficava fechando um hospital, certo? Com, com a média de 175 mil de débito. Que não dava para poder atender. Não, não dava tinha pra como. Num, num, num, num plano de trabalho deles, eles tiraram. Sim. Lavanderia, tiraram limpeza, tiraram medicação. Eles tiraram tudo. Eles saíram um hospital, tiraram por quê? É boa pergunta que você me fez, por que, que eles tiraram isso aí? Tá entendendo? Jogaram em cima de nós aqui, Agora... sendo que era, o hospital, era o hospital de campanha pública. Bom, moral da história: nós fomos lá, fizemos, atendemos sete meses, né? é, fechamos com prejuízo grande, graças a Deus. Eu tô devendo um pouco pro médico, eu devo tá estar devendo, tá devendo 150 mil mais ou menos ainda. Certo. Mas está sanando. Eu estou sanando, que era Mas por seis, que, né? que você, desculpa, vou fazer uma, uma, uma chargezinha aqui agora, por que você não convocou o doutor Alonso, prefeito? Nós convocamos todo mundo, <risos> certo? E o primeiro. Doutor é tudo... Alonso é o médium, perdão, é o guia espiritual, foi prefeito de Franca e é o guia espiritual do IMA, Instituto do Além, para vocês entenderem, para não ficar aquele vago moral da história Sérgio. nós conseguimos tá conseguimos atender o pessoal aí nós não não medimos sacrifício de jeito nenhum porque é o seguinte para quem não sabe existe a indústria da morte quantas só mas não precisava de leito de UTI não precisava mas queria porque te dava uma, cair um pouquinho a sustração e te tubava, é. Porque um leite de intubação é 10 vezes mais caro do que, que uma caro. enfermaria. Exatamente. E a, a despesa de custo é pouca coisa a mais. Então vem é aquela, aquela indústria da morte, certo? E nós que não tivemos isso, fizemos um trabalho excepcional. As pessoas até hoje que internou aqui, que passou por aqui, nos agradecem. Tivemos dois óbitos, um morador de rua com câncer, de stone, câncer que de não garganta. foi de COVID. é foi convite. é pegou convite, pegou covid é mas convite. na verdade o que matou ele foi o câncer é, foi o câncer convite mas é, é eu estava é, bem debilitado <risos> não tinha jeito eu chego na porta do hospital mandei ele para a rua para morrer na rua essa é a verdade mandar para morrer na rua você sabe Sardinha eu sei você está acompanhando essa epidemia quantas pessoas morriam na porta do hospital exatamente sem não eles falar para mim que é epidemia não é não gente em da epidemia a nossa saúde era precária exatamente certo então a gente conseguiu tá? trazer essa pessoa para cá, tratar dela, demorou três dias, demos banho e tal, e ela desencarnou que morreu conosco aqui. E o outro foi um velhinho já, era transplantado, já estava no paliativo já, e nós trouxemos ele para cá também com coronavírus, e ele não resistiu ver a obra. Foi dois obras. Quantas pessoas atendidas? 230 pessoas. Ou seja, 228 pessoas sobreviveram. Sobreviver da pandemia. Aqui ah, é nós oh, João, palma. e esse hospital de campanha que você fez, sem dúvida, isso é uma das coisas que a gente tem que admirar. É o chapéu. Ó, oh, morando na história, transformaram o AME aqui no hospital de campanha. Gastaram mais de 12 milhões. Ah, Usaram 12 milhões. Doze Usaram milhões. 12 Doze milhões. Milhares. Milhares. gastaram, na verdade, não gastou. É. Como aconteceu com todas as prefeituras? Mas a gente não, não. se sabe o que, que aconteceu, né, não podemos é, é porque.. Não vamos entrar nesse assunto, porque se entrar nesse assunto eu vou ficar polêmico. E eu sou polêmico nesse assunto, me irrita <risos> eu isso. Eu já, já quase levei processo é. de ser. É. É. Mas é. na verdade, é, o, que ficou, o que nós fizemos? Nós, na verdade, economizamos para a prefeitura mais de 15 milhões. Na verdade, foi essa. E levamos um processo. Porque no final das contas, a prefeitura me coloca lá. Aqueles 200 mil como aluguel e como eu te falando para você ah, mas calma, de campanha Aí de teve ou... um tarde observatório social. Sim. Que é dos nossos irmãos, né? Não está no ele já não né? Não não vale Certo. Vale Observou isso lá? Observou isso lá, certo? Sim. E caiu de cima de nós, né? E caiu de cima de nós que nós tinha feito publicidade coisa e tal com 200 mil reais. E aí veio perder aqui, perder em São Paulo, socorrer para a federal. Nós estamos tocando agora esse processo na federal. Mas é que eu te falo para você: teve um hospital aqui dentro de Franca, que atendeu é, com 10 leitos, está pagando mesmo pagando para nós, não teve uma pessoa internada lá dentro. E receberam. Eu não vou falar que é o hospital é, que é. posso falar uma coisa? Porque é, da, é espírito, eu não quero falar muito só. Aí é o seguinte: então você vê bem a diferença. Você vê bem a diferença o que foi o IMA. O que, que nós fizemos para ajudar a combater a, a, a epidemia. Agora... Mesmo assim, eu ainda, lá para o pronto-socorro de Franca, né, eu prestei os, lá nas nossas camas, nos nossos, nossos leitos, passamos tudo, porque eles não tinha leito para as pessoas. as pessoas. Fiz, fiz coração, certo? Não escutei nem sequer. Ô, oh, João, obrigado. obrigado. Mas tudo ah, bem, querido demais. A gente não tem que cobrar nada, é lá não. em cima está é. lá. Que a gente Mas vai deixa eu te nada fazer nada. uma pergunta agora, porque vocês, queridos telespectadores, sabem que o IMA é um, um instituto espírita. Montou um hospital de campanha para atender com maior carinho todo mundo, gratuitamente, e vocês viram a história. Agora, e no lado espiritual? Essas 228 pessoas salvas... É, claro que teve a mão aí da espiritualidade maior. Não, tem relato aqui de pessoas que foram internadas, que viu o doutor Alonso, certo? Tá bem ruim Sim. mesmo, chega a ver estado crítico aqui. Estado. Aí é, é, é, falou para mim, não, o doutor Alonso veio aqui, ele conversou comigo e falou que eu não vou morrer. Não tem força que eu não vou morrer. E não morreu. E não morreu, até, até para contar a história até hoje. Né? E não foi só relato, não. Vários relatos da espiritualidade estão tá aí dentro, aí ó, ajudando o pessoal. Então isso nos ajudou muito, mas nos ajudou muito mesmo, né? Mesmo porque você sabe que quando você interna uma pessoa, você tem que seguir o protocolo, Sim. tá? E quando você segue aquele protocolo do, do hospital, ele não pode ultrapassar aquilo que ele está pagando. Exatamente. Não pode. Então, existe uma diferença toda. E por quê? Ele vai te aplicar remédios caros num, num, num, num, num plano seu que, não te, que não te permite aquilo. Então, vai te aplicar é, aquelas injeções anticambulantes que são caríssimas, né? Você vê bem, ele nos pagava aqui 100 reais por dia de oxigênio, eu gastava 900 Então, isso aí, no, no final das contas lá, Sardinha, gerou aquela despesa enorme. Aí a gente conseguiu, graças a Deus, realizar esse trabalho. E numa entrevista a pessoa pergunta para mim, João, você teria coragem de fazer isso outra vez? Eu virei e falei, se fosse para salvar a vida, eu a mesma coisa. Porque eu sei que essa dívida um dia você paga ela. O IMA, nós temos um, é, é muito grande, a instituição ela é muito grande, ela tem muitos imóveis capaz de pagar isso sei tudo. Tá, então a gente faria a mesma coisa, se for para salvar a vida, para ver aquelas pessoas subindo aquelas cadeirinhas de roda ali, naquela alegria a família recebendo ali, cara. Isso, não tem dinheiro que paga, não. Não tem dinheiro que paga nesse mundo. Meus irmãos, nós vamos, vamos agora. Falamos aqui do hospital de campanha que o João Berbel fez aqui no Instituto do Além, no IMA, Cidade de Franca. O próximo bloco, o próximo programa, nós vamos falar sobre. Espiritualidade. Vamos falar sobre, na opinião do João Berbel, a espiritualidade, o Instituto do Imã, ajudou no tratamento dos pacientes com Covid. Próximo programa.